Graça e paz. Este é o devocional do sétimo dia da campanha. Nosso Deus fala conosco. Mas precisamos parar para ouvir a sua voz. Se você não ouve a voz de Deus, fica perdido entre as muitas vozes deste mundo. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 1, Moisés faz um convite a todo o povo. Ouçam, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprendam-nos e tenham cuidado de cumpri-los. Nós dependemos da voz do Senhor nosso Pai para andarmos no meio das muitas vozes deste mundo. O nosso Deus está sempre falando, mas nem sempre ouvimos ou estamos dispostos a ouvir. E talvez, a parte mais difícil, seja distinguir a voz de Deus no meio de tantas vozes que ouvimos todos os dias. Mas por que falhamos em ouvir a voz de Deus? Por rebeldia ou falta de comunhão? A rebeldia impede o homem de obedecer, já a falta de comunhão.